filósofo da, do Cascais, né? Que veio aqui diretamente para o nosso Domingão Para mostrar uma churrasqueira controle remoto Você liga pelo controle remoto, quer dizer, você está na piscina Então vamos ligar, como é que é? Aperta o número 1, um, liga o Celso Mussomano E agora é para desligar essa merda aí, meu E agora, desliga Tá pegando fogo, bicho Aperta essa merda aí que tá pegando fogo para pagar você chama o corpo de bombeiros mas <risos>